mano que calor, oh. colocando as últimas coisas no carro e partiu, colocando as últimas coisas aqui no carro, partiu Montreal né Aqui tá tudo que eu levando pra casa Cissa vai ficar aqui E Totalmente tomado, né? Primeira paradinha do supercharge na viagem. Vamos dar água aqui pra esse demoninho, né? Vem, Cicinha. Ai, caralho, vai cair tudo aqui, mano. Né? Nossa, meu Deus do céu. Nossa, destruiu o pop ali. Eita, caralho. Quer água, minha filha? Tá com sede, né? Já vai não? Tá bom. Você vai ficar aí, tranquilinha, que o vou vai almoçar. Tá bom? Dog mode rolando. Tá calor pra caralho, mas dentro do carro fica fresquinho pra ela, né, Cicinha? papai já, já vem Comer, Cicinha? Carinha, velho aí. Quer que dê na boca, né? Tem que dar na mão, só come na mão Ah, na mão quer comer No pote é, é, é de diferente, né Cicinha? No pote não fica tão gostoso Que não é na mão do papai Primeiro dia de viagem, foram mais ou menos 8 horas até aqui, contando com as paradas. Cheguei agora em Spokane. Eu e a Cissi. O que, que você está fazendo? o que você está fazendo, mano? Quer tomar banho, minha filha? Você está querendo tomar banho? Você está querendo tomar banho? Você está querendo tomar banho? Como é que ela pula, velho? Cissa. você está querendo tomar banho? Você está querendo tomar, quer tomar banho? Você quer tomar banho, minha filha? Vamos tomar banho? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos para a cama, vamos para a cama. Ah, minha companheirinha. Essa aqui vai ser minha companheirinha todos os dias agora né sim. Bom, passar a noite aqui hoje e é isso, né mano? A vida tem que continuar, né? Mano, é, se tem uma coisa que eu fico que eu fico bem zoado é ver gente tipo em situação de rua, tá ligado? E aí eu vi uma galera aqui agora bem zoada assim, eu falei mano, eu vou lá no mercado rapidão, vou comprar umas paradas pra eles. Eu não vou ficar filmando porque eu não gosto desse tipo de coisa, mas acho legal mostrar, pelo menos falar isso pra vocês. Mano de Deus, eu comprei tipo uns dois suco de laranja grande, um leite, uns pão, uns, uns presunto pra galera comer, umas bananas. E a gente acha que esses problemas só tem no Brasil, né? A gente acha que gente, situação de rua, galera né, passando fome e tudo mais, só tem no Brasil. Mas os Estados Unidos é um país extremamente desigual também. Né? Principalmente em cidades mais remotas, assim menores né, e tudo mais. Tem uma desigualdade muito grande aqui também. Eu sempre acho interessante assim ajudar, sabe? Independente se o cara. Se, eu, se, se o cara é americano, se é brasileiro, whatever, sabe? Então assim, se eu posso ajudar, cara, eu vou lá e ajudo, saca? Não é a primeira vez que eu faço isso e é, eu me sinto bem fazendo isso, saca? É um, é, um, é um negócio que eu faço pra mim, porque eu acho legal fazer, eu me sinto bem fazendo isso. E eu me sinto bem sabendo que eu tô podendo ajudar alguém, saca? É, a galera ali parecia muito, muito drogada, assim, sabe? Muito viciada e tudo mais. E cara, não é problema meu é isso não é problema meu, o cara, o cara tem que seguir a vida dele, entendeu, é, acho que a gente pode, a gente pode dar uma ajuda de alguma forma, acho interessante dar, então é isso, bora almoçar na hop almoçar lá tomar café na IHOP e trabalhar um pouquinho lá e partir a estrada. Tô dando uma pausa aqui pra comer um sushizinho de mercado, Nossa, eu não sei onde tô, cara, eu tô no meio de Montana aqui, deixando o carro carregar, Vou comer um sushizinho, aqui ó, tudo zero, a gente manter a dieta durante a viagem em Billings. Agora são 11 horas da noite. Perdi uma hora hoje ainda, né? Porque eu tô mudando de fuso horário. Foram 12 horas de estrada. E eu não tô nem na metade do caminho ainda. <risos> mais três dias de viagem, meu Deus. Não podia ser mais perto, não. porque que, que não podia ser, tipo, uma hora de viagem? Mas é tão mais perto, tão mais, tão mais fácil. Eu não vou conseguir ficar mostrando muito também. É o dia inteiro dentro do carro. Mas, assim, eu tô pegando os hotéis mais baratos que tem. Eu tô no Hotel Six. São dos... Piores, motéis, um dos piores hotéis que piores hotéis tem nos Estados Unidos mas é isso né viajando viajando roots, como comprometido a vibe desse hotel velho vamos ver pesquisa o hotel de, de filme velho galera vem vem se drogar nos quartos Jesus olha o quarto não é tão ruim por ser um motel six por 90 dólares não tá tão ruim né? Mano, eu tô esses dias na estrada Minha barriga tá começando a ficar maior ah. Tá começando a me dar raiva já Porque eu não tô conseguindo caminhar, não tô conseguindo fazer nada Tô ficando grande Mas aí, ó, tá aí Vou mostrar o banheirinho aqui pra vocês aqui também ó, Tá bem arrumadinho, tá bonitinho Tá de boas Nessinha, Tá legal o quarto pra você? Tá legal, papai Tá legal, vou cagar nele todo Hoje eu não tô afim de, de ficar até muito tarde na estrada hoje e eu vou tentar fazer o máximo que eu puder para chegar até Fargo hoje. É o terceiro dia de viagem, eu vou te falar que tá um porre. <risos> eu tô tentando chegar o mais rápido possível. Tava tentando chegar no sábado, mas acho que não vai rolar. Vou chegar domingo mesmo. Se eu conseguir fazer umas 15 horas hoje, acho que vai dar certo. TDH tá como né? Tava dentro do carro já. Esqueci os potes de comida do Cícero. e esse potinho dela de água é bonitinho, então não é uma coisa que eu quero perder, não? Né? Vambora Montana, vambora. Sair desse estado que Montana é um dos piores. Vambora, vambora, vambora. Uma coisa que eu acho foda na estrada é que eu não consigo achar um restaurante decente nos Estados Unidos pra comer. Então eu só fico comendo bosta, ó. Pizza. E pelo menos eu peguei um Powerade aqui, que é tipo um Gatorade sem é, sem açúcar. Então, pelo menos alguma coisa, né? Essas paradas pra carregar o carro. Tem que ter alguma loja, alguma coisa pra ver. E cara, eu tô comprando roupa e perdendo roupa. Eu acho que eu não deveria nem estar comprando tanta roupa. Eu tô, eu tô perdendo tanto, cara. Eu vou levar sombra. Mano, eu vim aqui na, na Old Navy para poder comprar tipo, duas camisas. Uma calçadinha, só eu não tenho calçadinha nenhuma. Eu vou comprar uma pelo menos só para poder ter, né? E... Você desse short aqui, ó, só que ele só tem M. Boa, sacanagem. Ou ele tem P, ou M, ou é TTG, que é gigantesco pra mim. Ah, tem um TG aqui, ó, XL. Ah, moleque, tem um XL aqui. Esse de não um no loja. loja. Hum. cabe no pescoço. Um pouco grande ainda. Mano, 15 dólares. 15 dólares, só que não tem uma L, só tem, ou tem XL, que, não, que fica muito grande ainda, ou a XXL, essa M não vai servir nem fudendo, mano, se eu te decisar, por 15 dólares, o shortão da hora, velho, olha shortão bonito, velho, vou levar, então que vamos, né? Gente, eu cheguei aqui em Alexandria. North Dakota. É onde eu cheguei agora. Mano, 14 horas de viagem hoje. Cheguei na recepção ali, mano. Tô com essa cara de sono. Olha minha cara, viado. Eu tô acabado, mano. Cheguei na recepção, né? Tô do pimpão. Falei pro cara, falou. Oh, então, uma reserva uma reservation. tem uma reservaixo. Tem uma reservation pra fazer. Aí o tiozão falou assim. Ah, reservation? foi firmeza. Aí o tiozão falou firmeza, falei firmeza. <risos> ninguém falou firmeza pra ninguém. E o tiozão, mano, devia ter, tipo, ele devia ter uns... Acho que uns 850 anos, assim.